Dia, yeah. yeah, yeah. oh. <risos> dia, Eu tenho um talento pelo resto yeah, da minha vida, yeah, O seu comédia, dia, dia, foda-se pra quem não gosta yeah, de mim, dia, yeah, yeah, yeah. dia. Eu <laughs> vou <don't want> <laughs> As cartas da mesa, consegui criar o meu estilo Hoje você é minha presa, tudo que eu faço não é brincadeira E sim, construir minha carreira, peguei as montagens de peixe da minha carteira Comprei um ic, tomei um esqui. peguei a caneta Comecei a escrever minhas letras que tava guardado na minha cabeça Tudo que eu escrevo isso não é besteira, LD não tá de brincadeira Não pergunte como eu consegui, basta você acreditar em você e você seguir acreditar em si vivendo e aprendendo da pobreza até a riqueza o sucesso é o fruto da minha filha Você pode ser capaz de conseguir também Vem comigo nessa track LD não tá de brincadeira Vou fazendo tudo na caneta ha. Mesmo com depressão Eu sigo a porra da minha vida Eu não mudei, eu fui mudado E você sabe muito bem Eu amei pra ser jogado no passado Como seguir em frente e virar alguém na vida Hoje eu sou meu sustento, sem precisar de ninguém LD tá nessa track contando, nota tá de de cem Eu não mudei, eu não mudei, eu não mudei, eu não mudei.